Muitos profissionais reclamam que não são valorizados no trabalho. Se esse é o seu caso, pare de reclamar e comece a negociar melhor o seu valor. Nós sempre vamos achar que merecemos ganhar mais e quem nos paga sempre vai achar que está pagando muito. Na vida, de uma forma geral, não é o que você faz que é valoroso. Valor é uma questão de percepção humana e você vai entender que as pessoas não discutem fatos, discutem percepções e fatos. E negociação é isto, é a capacidade de transformar percepções. Você está fazendo um curso que é o meu best-seller em mais de 25 anos da minha vida, atuando como consultor e professor nas maiores empresas e melhores escolas de negócios do país. Para você ter uma ideia, mais de 25 mil executivos atuantes em vários tipos de negócios já fizeram esse curso. E agora, esse curso está disponível na plataforma digital para que mais pessoas assim como você também possam fazê-lo. Eu não sei qual é a sua profissão, mas você perceberá que sem saber negociar, ninguém dará o devido valor ao que você faz. Não importa o que você faça. Após o treinamento, você perceberá que você negocia o tempo todo. E concluirá também que ao mesmo tempo em que existe uma complexidade para negociar, as técnicas estão presentes no nosso cotidiano. Nesse curso, você não vai ver conceitos abstratos e acadêmicos que nunca foram testados. Você vai ver técnicas de um consultor atuante no mercado corporativo e que já impulsionou resultados concretos nas empresas nacionais. Os fundamentos que eu escolhi para te ensinar são práticas que todos podem aprender e utilizar no nosso dia a dia. Você vai perceber que a negociação está presente em tudo que nos cerca, é em todos os momentos de interação humana e em qualquer nível de relacionamento. Negociação é uma prática que deve estar em mais de 80% de suas atividades diárias. O grande problema é que as pessoas não têm esta consciência. Deixa eu te dar um overview do curso. No módulo 1, vamos abordar os conceitos do POM, o Program on Negotiation, um projeto muito bem conceituado, ensinado pela Harvard School, que está baseado no livro como chegar ao sim de Roger Fischer. Fischer conceitou uma forma de pensar em negociação que ele denomina de negociação baseada em princípios. Como qualquer bom princípio, estes especificamente, regem uma conduta estratégica do negociador para lidar com as questões complexas de cenários onde haja estresse e muita pressão sim eu falei estresse e muita pressão quero que saiba que muitas pessoas não gostam de negociar por causa disto infelizmente esse cenário é intrínseco à negociação em graus e intensidade diferentes mas estresse e pressão fazem parte da negociação a única forma de lidarmos com estresse e pressão é a preparação esse será o tema do módulo 2 ao entendermos os princípios será importante se planejar para o jogo da negociação Muitas vezes, o cenário se parece como uma arena, onde os negociadores se veem como verdadeiros adversários. E a premissa é, o ganho de um implica na perda do outro. Quando estamos preparados, usamos ferramentas estratégicas de negociação para reverter esse quadro de soma zero. O objetivo é mudarmos o quadro de forma a ganhar com o outro e não ganhar a custa do outro. No módulo 3, vamos falar das pessoas que negociam. São elas que decidem se o acordo será satisfatório ou não. Quero que saiba que CNPJs não decidem, são CPFs que decidem. Entender como você decide como negociador e como o interlocutor decide são fatores fundamentais para negociar de forma excepcional. Nesse capítulo vamos abordar a teoria dos estilos de negociação. E no módulo 4 falaremos sobre a execução de tudo que falamos na preparação a execução da negociação exige um confronto com o interlocutor a confrontação exigirá de você estar disponível para outra parte pois é só no confronto dos pensamentos que poderemos entender onde estão as diferenças de percepções de cada um quando isso ocorre de forma elegante o nível de estresse se reduz a praticamente zero e entramos no momento mágico da negociação as pessoas realmente começam a se entender é assim que chegamos ao win win ou no famoso ganha-ganha. Nesse módulo, eu falarei essencialmente sobre a engenharia da persuasão e algumas técnicas do meu livro Segredos da Proposta Irresistível. E aí, pronto para adquirir um aprendizado que pode alterar significativamente seus resultados como profissional? Então siga algumas dicas para você ter o máximo de produtividade no curso. Como o curso é de autoestudo, sem disciplina, você provavelmente não conseguirá chegar até o fim. Aliás, sem disciplina, você nunca será excepcional em nada. Não fique esperando alguém te cobrar se você assistiu ou tem nós técnicas, pois isso não vai existir. Quem irá cobrar se você aprendeu nós técnicas desse curso, será o resultado que você espera da sua vida. É uma autocobrança. Segue então as dicas. Monte uma agenda para estudar com o compromisso de estudar um módulo por semana. Assista na sequência, pois os conteúdos têm uma sequência lógica para o aprendizado. Faça resumos para você capturar a essência de cada aula. E compre um caderninho para você se lembrar de praticar o que você acabou de aprender. Combinado, então? Agora, divirta-se com o aprendizado. Teste com seus colegas mais próximos, sem que eles saibam que você está treinando. Ok? Ok? Então, a partir deste momento, você não conversa mais com pessoas. Você negocia tudo. Eu já estou com medo de você. Te vejo nos próximos módulos e até lá. Tchau, bom proveito.